olá meus amigos e minhas amigas convido vocês para assistir mais um vídeo desse canal, caso gostar não esquece de se inscrever se não for inscrito e deixar o seu like no final deixe o seu comentário, vamos lá pro vídeo vamos lá olha só gente, em uma galinha 421 gramas olha só que deu aí ó. só de banho hein? fora aqui saiu aqui para que ficou na carne olha só gente, isso aqui com outra gordura aqui, ó. Aqui, ó, tem uma bolsa de gordura. Chega, fez um, um nó aqui, ó. E aqui perto do papo aí, ó. Agora, olha só, eu cortei aqui. Olha só, aqui, ó. Mais de um dedo de gordura aqui, ó. Aqui, aqui nas chamadas coxas, né? Mais de um dedo de gordura. Eu abri aqui, ó. Você não vê as tripas das galinhas. Isso aqui é o bofe da galinha. Mas você não vê, ó. Tanta gordura. Olha só isso, gente. Tirei aqui um pouco pra fora. Tá aqui o figo, ó. Quase co todo coberto. A moela ninguém vê, ó. Aqui, olha só. Veja bem. Tirei pra fora. Eu tive que cortar aqui, ó. A moela tá coberta. Você não vê ó, a moela direito. Aqui, ó, na galinha, temos aqui um... um, um como se fosse um, um, um nó. Aqui, ó. Um nó aqui, ó. De gordura, Eu vou tirar aqui. Ó, isso aqui é gordura mesmo. Criou um nó aqui. Ó, de gordura além dessa aqui de dentro, tem esse nó aqui. Ó, bem aqui. Ó, arranquei aqui a moela. Ó, tudo isso tá envolvido na moela aqui. Ó, e o coração. Cadê o coração? Ó, o coração, muito que tinha aqui. Ó, essa banha aqui nós vamos derreter. Isso aqui, após derretida, você pode pôr num vidrinho. Isso aqui serve para dar na garganta. Se a na banha e toma, quando na garganta, isso aqui ajuda muito. Minha mãe. Usamos isso aqui quando nós é criança olha só meus amigos aqui ó colocamos a banha aqui para derreter ó aqui é a galinha isso aqui tá em outro vídeo viu só uma palhinha pra vocês olha só cuidado pra não queimar tem que estar tá sempre mexendo o fogo tem que estar tá baixinho né então tem que estar sempre mexendo aqui, ó. Não pode deixar é parada, senão queima. O segredo da banha é essa, ó. Você não pode deixar no fogo muito alto. Ele tá aqui, ele tá aqui na parte de trás aqui da, da aqui, aqui da chapa e eu tenho que estar mexendo, porque se queimar não presta, ó. Você vê como é que tá bem douradinho aqui, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Isso aqui, gente, a banha. Minha mãe fazia assim, ela fervia, derretia essa banha aqui, ela colocava num vidrinho, quando tinha alguém das crianças lá em casa, ou então as pessoas adultas mesmo, com dor na garganta, ela pegava uma colher, ela mornava essa banha e dava para nós tomar na hora de dormir, gente. Isso aqui, gente, era o remédio caseiro melhor que tinha. Minha mãe fazia, que eu me lembro, esse aqui, ó. tinha outros, mas a banha para dor na garganta era excepcional, viu? E aí, gostado do vídeo? Se gostaram, gente, no próximo vídeo nós vamos preparar essa galinha caipira. Então vai ficar show de bola. Próximo vídeo vai vai vai ter a galinha caipira. Nós vamos fazer bem uns com bem pouquinho caldo, depois nós vamos fazer um pirão. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Fui.